Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês que vocês assistam esse vídeo até o final porque eu preciso cumprir uma meta até julho desse ano então eu preciso que vocês assistam o máximo que vocês puderem de tempo eu vou deixar aqui a meta e vou deixar aqui onde eu estou nessa meta Olá todo mundo, eu sou a Isa e esse é um vídeo para as pessoas que estão ingressando no mundo do COVID. Se você veio procurar alguém que está falando sobre COVID no YouTube e me achou, seja bem-vinda ao meu recinto, a esse jogo. Também esse é um vídeo para aquelas pessoas que começaram a jogar um tempo atrás e agora voltaram. Se você começou a jogar um tempo atrás e voltou agora, eu tenho certeza que você começou a jogar toda empolgada, gastou todo o seu dinheiro e falou, ah, esse jogo é impossível, é muito difícil, não tem como ganhar dinheiro, como é que eu vou recuperar tudo que eu perdi, vou parar de jogar esse negócio. Aí aqui está você, novamente, né? Se é a primeira vez que você está jogando, não gaste todo o seu dinheiro, tá? E preste bem atenção nas dicas que eu vou dar aqui, que elas são realmente preciosas, são coisas que todo mundo faz no começo do jogo e eu vou te ajudar. Então fica calma, não gaste todo o seu dinheiro e persista nesse jogo. Primeira dica que eu dou, você vai fazer um desafio e você fica procurando, caçando roupas, assim, lá no Fundo do fundo, fundo do fundo do baú, procurando uma blusa bonita para combinar com o seu look. Procurando um sapato bonito para combinar com o seu look. Procurando um vestido bonito. E quando você vai descendo, assim, procurando por alguma peça, alguma coisa, você acaba não percebendo que você está indo pro fundo das estações também. Porque, ó, nós estamos na estação Primavera 2019, no COVID, né? Porque agora a gente tá não sei mais onde. E quando você vai descendo, você vai indo pra inverno 2019, outono 2019, você vai puxando pra baixo e você não percebe isso. Então você acaba comprando uma peça pro seu look que não é da estação atual. E o que que isso influencia no seu look? Você acaba ficando com os bônus muito baixos. Existem dois tipos de bônus. O bônus da estação e o bônus de itens novos. Então talvez seus itens novos estejam cheios, seus bônus. São aquelas duas barrinhas que ficam embaixo do seu look então às vezes você não percebe que você tá gastando horrores que você tá indo lá pro fundo do fundo do fundo do baú do covert para fazer um look da situação e isso vai te prejudicar porque você vai ficar com os bônus da estação muito baixos e eles são os bônus maiores então tome cuidado quando você está procurando uma peça para o seu look tome cuidado para não comprar peças da estação passada eu sei se você quer montar um look ou às vezes você acha uma peça muito linda dói, mas espera, só gasta quando você estiver dinheiro. Existem três tipos de desafios normais que aparecem todos os dias para você na sua linha do tempo do Covid. Primeiro, o desafio daily, que é o desafio diário. Todo dia, a cada 24 horas, é um desafio é lançado e você não precisa pagar nada. Eu digo, você não precisa gastar nada pra entrar nesse desafio, não tem peças obrigatórias e é um desafio basicamente pra você ganhar dinheiro, você ganha 500 de dinheiro cada vez que você participa dele e ele custa apenas 15 ingressos o segundo tipo são os desafios normais que no caso você tem que gastar 25 ingressos pra entrar neles e eles têm peças obrigatórias, você ganha entre 100 e 200 por desafio dependendo do que é requerido, o terceiro tipo são os flashbacks, o que são flashbacks? flashbacks são desafios de estações passadas, eles puxam peças da estação passada, às vezes tem de verão 2015, às vezes tem outono de 2018 e você tem que montar o desafio inteiro com peças da estação passada, que no caso valem diamantes. Quando passa uma estação, todas as peças daquela estação passam a valer diamantes. Então, quando você vai comprar elas, elas custam diamantes, não dinheiro. Já a estação atual tem peças no valor de dinheiro e de diamantes. Esses flashbacks, normalmente, você não tem dinheiro para fazer no começo, nem aconselho muito você a fazer também, porque, de fato, você gasta muito diamante, às vezes não consegue o prêmio. Os prêmios são muito bons, isso não posso negar, são realmente muito bons, quando você tem bastante diamante, você faz eles, mas no começo eles são bem caros mesmo, você pode ignorar, não vai fazer diferença no seu jogo. Também existem os desafios VIPs, porém eles não são desafios da linha do tempo, são desafios de uma outra aba do COVID, então assim, vocês podem procurar aqui no meu canal já falei sobre os desafios VIPs Outro erro que a gente comete bastante é sempre clicar no não obrigado quando eles perguntam se você quer maximizar o seu bônus de itens novos Eu mesma descobri isso faz pouco tempo que tem como você maximizar um look sem precisar usar peça no seu look, é só você clicar nela vou deixar aqui o vídeo pra vocês basicamente você ao invés de clicar no não obrigado quando a peça aparece, só clica na peça, o bônus da peça vai ser transferido para o seu look não a peça, como você tá no começo você acaba não comprando muitas peças, não possuindo muitas peças, o que vai te salvar? você tem que emprestar peças, ou seja você entra nos grupos de facebook que existem muitos grupos no facebook sobre o COVID, os grupos são de tendências mas você pode entrar neles you não para pegar as tendências, mas sim para adicionar as pessoas. Você pode ir nos membros e adicionar todo mundo. Tem alguns grupos que tem uma fotinho escrito, ah, jogo do ADD. Então, você vai lá e adiciona. No começo, é muito importante que você adicione muitas pessoas. Porque isso vai te dar a oportunidade de pegar peças emprestadas que você nunca poderia comprar, sabe? Aquelas peças muito caras ou aquela peça que você precisa no desafio como obrigatório e você não comprou. Sério, adicione muitas pessoas que jogam COVID. Vai te ajudar demais.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 Nível 7 ou 8, quando você tiver um conhecimento maior Quando você entender o que é o Rally das Passarelas Tem um vídeo sobre isso aqui no canal Você pode procurar uma casa de moda pra você E as casas de moda te ajudam demais No começo do Covid, você ganha 3 mil Pra você mandar para as outras pessoas Como assim? Vem uma mensagem pra você e fale Ah, envie dinheiro pra seus amigos Então você pode mandar mil pra mim, mil pra sua amiga E mil pra outra pessoa Nesses mesmos grupos de Facebook Existem posts que falam sobre troca trocar mil. que é isso? Você manda mil pra pessoa, a pessoa manda mil pra você. Eu acho isso muito legal. Eu não tive a oportunidade de fazer isso porque eu comecei a jogar há muito tempo atrás. Eu, eu ignorei essa mensagem. Só depois quando algumas amigas minhas começaram a jogar que elas me mandaram dinheiro, eu fiquei assim ué gente, o que que é isso? Então fiquem atentas. Se você recebeu essa mensagem você pode trocar com alguém. No caso você manda mil pra essa pessoa, se a pessoa manda mil pra você, se ela tiver ainda. Mas tomem cuidado que eu já vi muitas pessoas perdendo dinheiro por causa disso. Não perdendo, né? Porque verdade você só envia. Não gaste dinheiro com roupas que você apenas acha bonita. Faça isso quando você tiver dinheiro pra isso. Gaste dinheiro com roupas ou peças coringas. Aquele brinco que você achou bonito, mas ele também vai combinar com muitas coisas. Porque, ai, ah, eu tenho só três brincos pra escolher. Um prata, um dourado e outro dourado. Então eu vou comprar mais um prata, ou eu vou comprar um pequeno, ou vou comprar um grande. Compre peças coringas que vão te ajudar em todos os desafios. Aquele salto bonito, que você vai precisar usar um salto preto. Muito importante salto preto. Salto Bolsa preta são muito importantes. Cuidado com essa febre de querer fazer todos os desafios. Você vai gastar muito dinheiro, porque você não vai ter todas as peças. Você vai ter que comprar tudo pra participar. No caso, comprar uma e emprestar outra, né? Então, se você tá muito nessa febre de fazer todos os desafios, só fazer os VIPs. Os VIPs você não precisa comprar, porque normalmente... As peças que eles pedem são peças que você já tem, por exemplo, um lenço. Bom, talvez você não tenha um lenço no começo, mas é bom você ter. Ou uma peça turquesa, talvez você tenha essas peças. Os vips você gasta 15 de ingresso pra entrar em cada um. São as peças obrigatórias, como eu falei, são peças gerais porque eles são desafios atemporais, não tem estação, mas os bônus de estação também valem nos VIPs, ou seja, você tem que usar roupa só dessa estação. Você também precisa fazer a maratona semanal, porque a maratona semanal vai te ajudar a subir de nível muito rápido. No começo você tem que atingir 50 mil para subir de nível, depois é 100 mil, fica bem mais difícil. Então assim, quando você faz a maratona semanal, normalmente você ganha peças que valem 5 mil. Isso já te ajuda pra caramba. Então tem Fazer a maratona semanal São 28 desafios É pesado Mas vale muito a pena E a última coisa Assista meus vídeos para você ter um conhecimento maior sobre o jogo. Eu tenho uma playlist aqui só sobre dicas e dúvidas do COVID. Tem os meus vídeos no geral também. Você pode entrar no meu canal e procurar por eles. Então fique à vontade para assistir meus vídeos. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Com certeza se você assistiu o vídeo até aqui, você já me ajudou bastante. Eu espero que você continue procurando por mais vídeos meus. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estão precisando daquela ajudinha. Tchau! you